E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a reconhecer figuras congruentes. Mas o que é uma figura congruente? Figuras congruentes são figuras que têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Isso porque os ângulos e os lados correspondentes são iguais. Basicamente, o que eu quero dizer é que figuras congruentes, elas representam a mesma figura. E para você entender isso, eu coloquei algumas figuras aqui em um papel quadriculado. Por exemplo, olhe essas duas figuras aqui. Elas não são congruentes, porque apesar de terem a mesma quantidade de lados, que são 1 um 2, 3, 4 e 5, e aqui também tem 1, 2, 3, 4 e 5, elas não representam a mesma coisa. Primeiro, que os tamanhos são diferentes e também os ângulos são diferentes. E até a forma, você pode ver que são diferentes, né? Ou seja, essa figura aqui, ela não é congruente a essa aqui, não é igual. Agora, esses dois retângulos aqui, eles parecem ser congruentes. E um retângulo, ele possui todos os ângulos internos iguais, ou seja, ele tem quatro ângulos de 90 graus, e os lados opostos eles são congruentes. O que eu quero dizer com isso? Que esse lado é igual a esse, e esse outro aqui é igual a esse aqui. E para esse outro retângulo ser congruente a essa figura, ele precisa ter os quatro ângulos correspondentes iguais. E observe que ele possui quatro ângulos de 90 graus, e além disso, ele precisa ter os lados correspondentes iguais. Ou seja, o maior lado desse retângulo tem que ser igual ao maior lado desse retângulo. E o menor lado desse aqui tem que ser igual ao menor desse aqui. E esse lado aqui tem 1, um, 2 e 3 quadrados e o lado correspondente do outro retângulo tem uma, duas e também três unidades. Esse já é um indício que esses retângulos podem ser congruentes, mas é preciso analisar o outro lado de cada um, que mede um, dois, três, quatro, cinco, e 6 unidades, e o lado correspondente no outro retângulo é 1, 2, 3, 4, 5 e 6 unidades. E lembra, os lados opostos eles são iguais, e por isso aqui também tem 6 unidades, e nesse outro retângulo também. E a mesma coisa vale para esse lado e também vale 3 unidades e para aqui também, ou seja, 3 unidades. E como os ângulos correspondentes e os lados correspondentes dos dois retângulos são iguais, essas duas figuras elas são congruentes. E, claro, apesar desse retângulo estar deitado, e esse aqui em pé, isso não interferiu na congruência, ou seja, não interferiu na forma. Ou seja, a posição da imagem não influencia na sua congruência, apenas os lados e os ângulos. E se você quiser conferir isso, basta você deitar essa figura aqui, e conferir os seus lados e seus ângulos. Ou seja, esse lado aqui vai ficar aqui, esse aqui vai ficar nessa posição, esse lado aqui e esse outro bem aqui. E, mudando o posicionamento, você consegue ver melhor que os retângulos são congruentes. Será que essas duas figuras aqui, que se parecem, são congruentes? Para a gente identificar isso, nós precisamos contar os lados correspondentes, não é? Eu preciso reconhecer os lados que têm a mesma medida. Esse lado aqui tem uma, duas, três e quatro unidades. E se eu contar no triângulo de baixo esse lado aqui, vai ter uma, duas, três e quatro unidades também. Ou seja, esse lado aqui tem a mesma medida que esse aqui. E se você olhar os outros lados, aqui e aqui, você vai ver que eles são iguais. Eles passam por dentro do quadradinho, cortando ele ao meio, e cortam dois quadrados do mesmo jeito que acontece aqui. E se você olhar para o triângulo de baixo, acontece a mesma coisa. Por isso, essa medida é igual a essa medida, que também tem a mesma medida dessa, e tem a mesma medida dessa. Eu posso colocar dois tracinhos para dizer que eles têm a mesma medida. E como todos os lados correspondentes são iguais, esses dois triângulos eles são congruentes. Apesar de estarem em posições diferentes, eles representam a mesma figura. Até porque os ângulos correspondentes são iguais, ou seja, esse ângulo azul é correspondente a esse aqui, e esses dois ângulos da base são iguais a esses dois ângulos aqui. Está vendo? É muito fácil identificar se duas ou mais figuras são congruentes. É só você ver se os lados e os ângulos correspondentes são iguais, e, com isso, as duas figuras vão ser congruentes independentemente da sua posição.